Olá, eu sou a Maria do Logo da Maria e no meu Instagram, no outro dia, eu mostrei-vos esta foto muito antiguinha da minha mãe, muito, muito estragada, como vocês estão a ver e mostrei-vos o resultado final e eu consegui passar desta foto estragada para esta sem qualquer tipo de riscos e muito mais ampliada como vocês estão a ver e hoje vou-vos ensinar como fazer isso porque vocês pediram-me imenso por isso, a primeira coisa que vocês precisam é de fazer um scan digitalizar a vossa foto mas com algumas configurações diferentes, por isso vamos usar o nosso digitalizador agora Ok, neste momento vou então ligar a minha impressora scanner fotocopiadora e vou colocar a minha foto aqui, no digitalizador. Ok. Neste momento o que eu quero fazer é ir a settings, ou seja, definições, e quero mudar as definições da minha digitalização e vou carregar em scan settings, que é as definições da minha digitalização, por isso vou carregar aqui. E agora apareceu esta janela em outros digitalizadores com outras marcas aparece sempre assim algo muito parecido por isso o que vocês vão ter que fazer é procurar a resolução. Neste caso diz aqui Resolution e normalmente está a 200 dpi, 300 no máximo para ser um cheiro bastante pequeno com o formato mais ou menos da vossa foto original, ou do vosso documento original, mas o que eu quero é 1200, ou seja, o máximo possível de qualidade, o máximo possível de resolução, e isso vai fazer com que esta imagem super pequenina fique maior, com imensa qualidade, sem qualquer tipo de esforço. Por isso que eu vou fazer é carregar em preview, só para ver como é que a foto vai ficar. Ok, e vocês estão a ver que a foto está um bocadinho para cima, por isso que eu vou fazer é colocar a imagem um bocadinho mais para aqui e fechar novamente e agora vou fazer novamente um preview. Ok, ok, a imagem já está... ok, a imagem já está... ok, a imagem agora já está no centro, por isso eu vou fazer esta seleção e esta vai ser a imagem que eles vão me digitalizar, por isso vou carregar em save. E o que é que isto fez? O que isto fez foi guardar umas configurações, ou seja, eu só tenho aquele bocadinho que quero digitalizar, ou seja, se vocês quiserem digitalizar para a próxima outra coisa, vão ter que mudar as configurações, mas para terem a melhor qualidade possível, é muito importante vocês fazerem a, para cada uma das vossas fotos individualmente, porque é muito, muito melhor assim. Claro que se vocês não quiserem pôr ao pormenor e colocar mesmo só a imagem, vocês podem digitalizar o fecheiro todo, mas demora mais tempo, porque quantos mais dpi's, quanto mais resolução, mais demora a digitalização, porque tem mais qualidade. Por isso o que eu vou fazer é fechar, aqui onde diz close, porque já fiz as minhas configurações todas que eu quero. E agora o que vou fazer é carregar em scan. Nem foi muito lento até. Ok, o que eu vou fazer é carregar em next, e vão aparecer estas opções todas, por isso que eu vou fazer é carregar em save, e vou guardar, eu posso guardar em TIFF, em PNG, para não perder a qualidade, e eu vou deixar o PNG, porque acho que a qualidade da imagem já está bastante boa e não perdo muito se for PNG, por isso eu vou carregar em save, e vou-vos mostrar as propriedades aqui desta imagem, por isso vamos aqui a details. E vocês estão a ver que ela tem 2546 pixels por 2859 e disto, essa resolução e vindo disto, o que eu acho que é bastante incrível. Por isso eu agora vou abrir essa imagem no Photoshop para conseguir recuperá-la ao máximo. Todas estas ferramentas que eu vou utilizar vocês conseguem muito facilmente utilizar noutros softwares gratuitos sem ser o Photoshop, por isso se vocês quiserem usar o GIMP, que é é uma espécie de Photoshop só que completamente gratuito, podem. Se quiserem usar o Art também podem, e essas duas são para computadores, mas se vocês quiserem utilizar, por exemplo, o Snapseed, porque tem as ferramentas que vou utilizar para este trabalho, vocês podem que é uma app gratuita para o telemóvel, por isso não têm desculpa e não tentem arranjar desculpa porque toda a gente consegue fazer o que eu vou fazer agora. Por isso o que nós vamos fazer então é abrir Photoshop e o que eu vou fazer primeiro é ajeitar mais ou menos a foto porque eu como tentei colocar-nos digitalizador para aparecer, acabei por mudar um bocadinho, por isso a culpa foi minha completamente, mas endireitar mais ou menos. Só ligeiramente, usei a função crop e depois nas pontas aparece a opção para rolar e eu rolei dessa forma agora, para tudo que eu vou fazer aqui, eu vou utilizar uma ferramenta chamada pincel recuperação de manchas, que é este penso e ele funciona de uma forma muito simples o que vocês têm que fazer é aumentar o máximo só para saberem o que é que estão a trabalhar e por exemplo, se eu quiser retirar este, esta pontinha preta aqui é só carregar e carregar novamente até desaparecer algo assim. Por exemplo, este risco aqui de lado é só preencher e é basicamente assim. Se não estragamos a imagem original, só estamos a restaurar de certa forma a nossa foto. Por isso é só ir fazendo assim uns cliquinhos, ir apagando algumas linhas que não estão tão bem e fazer este processo para a imagem toda. Por isso, eu vou passar só para o fundo, só para vos mostrar uma técnica um bocadinho mais rápida, mas que não precisam de utilizar caso não tenham no vosso software de edição. Esta ferramenta de, pin... de Penso, vocês têm de certeza, mas esta se calhar não tem. Provavelmente têm no Gimp, no Pixlr, porque é muito parecido com o... com o Photoshop, mas se for no Snapseed vocês não têm esta opção. E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no botão de selecionar, que é o segundo botão na barra lateral, e vou, por exemplo, selecionar assim este retângulozinho com estes riscos uh, de estragado e o que eu vou fazer é carregar no teclado com os, no botão Shift e no botão F5 ao mesmo tempo e vai-nos aparecer esta janela de preencher e vocês só precisam de colocar sensível a conteúdo, uh, modo normal, opacidade 100% e nas opções adaptação de cor e carregar em OK e o que isso vai fazer é transformar aqueles riscos todos num fundo mais parecido com o que nós deveríamos ter, por isso vocês conseguem fazer tudo só com a ferramenta Penso, por isso basta só vocês terem um bocadinho de paciência, um, usarem este pincel o máximo possível, muito devagarinho e vocês vão ficar com o mesmo resultado que eu fiz porque a maior parte 80% ou 90% uh, fiz esta forma e quando me cansei um bocadinho utilizei a outra, uh, o outro método do, do preencher. Por isso é só ter um bocadinho de paciência, fazer as coisas devagarinho e vocês chegam lá. Depois, quando vocês terminarem de fazer todos uh, os retoques possíveis e imagináveis, vocês vão ficar com uma imagem assim, sem qualquer tipo de estragos, muito bonita e só utilizando um scanner e uma ferramenta de photoshop. Por isso esta é a foto original, mega pequenina e com muitos danos. Esta é a foto final com papel fotográfico e mate E eu agora vou experimentar com papel fotográfico com brilho porque o Nuno trouxe-me para experimentar que ele tinha em casa, por isso eu estou ansiosa para ver como é que fica. Está dormido tanto en tiempo, ah. wow, está mal ficha. E é isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que tenham aprendido alguma coisa. Se vocês quiserem que eu vos ensine mais alguma coisa diferente, digam nos comentários que eu adorava saber. E é isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vemos no próximo. Olá, eu sou a Maria do canal Love Maria e hoje vou falar com vocês sobre 10 coisas que vocês têm que pensar antes de começar um canal de YouTube. Por isso, se vocês quiserem saber como criar um canal de sucesso no YouTube, é só continuar a assistir e espero que gostem.